Ei, ei. E aí, minha filha? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. E você? Também. <risos> ah, o que não. Cri, cri, cri, cri. É, eu pensei ver qual era o tópico da conversa mesmo. É a jornada de aprendizado e experiências. Isso. Bom, chega um dia, um menino sofrido começa a incorporar os seres maravilhosos. Né? Hum. E... Hum. <risos> e aí esses seres maravilhosos ensinam coisas maravilhosas, né? Uhum. Reveladoras. Uhum. Mas essas revelações Geram um pouco de contradição Sabe? Sim Gera um contraste com o mundo uhum. E há uma tendência a gerar esferas de relação Se o rela-rela é bom As pessoas já geram aquela esfera de relação, sabe? Era um Não. laço Gera um laço Hum esse laço de interação, nessa esfera de interações, é, ajuda a mente do, da pessoa, ajuda a cabeça da pessoa, o psiquismo da pessoa, a focar melhor. Entende, minha amiguinha? Entendo. Fica uma interação mais imersiva. Imersiva, né? isso. Sim. Só que tem um problema. Hum. Ao mesmo tempo que serve para ajudar a focar, serve para separar do meio. Uhum. E aí, isso, vira, isso se torna uma referência. Né? Eu, o foco e o meio que é produto dessa referência. Tá? Tá. Essas, esses produtos interativos, esses produtos de meio expressivo, essas coisas, elas... Elas são vistas como, como uh, comparações... Uhum, críticas a primeira coisa que ocorre em uma comparação é a crítica tá sabendo como se a crítica fosse algo ruim ou fosse uma uma limitação fosse uma problematização fosse uma descontextualização porque oh, é. o meio é assim uhum. O meio de convivência humana não é muito conveniente, ele é crítico. Se fosse tudo bem, fosse a jornada fosse por meio da lógica ou de virtudes racionais, não teria problema. O problema está quando os padrões críticos ocorrem é, sob subjugação subjugo, diminuição, sabe? Sim. E aí, a pessoa, ela fica carente, porque ela quer interagir com o um amiguinho, ela fica triste, porque ela quer interagir com o coleguinha, porém o coleguinha nutre ou percebe ou vê de maneira muito diferente, contrastando diretamente com o que ela aprende aqui. Uhum. Mas são muitas faces que o coleguinha tem, não só aquela face, sabe? Sim. Entender que são muitas faces de interação é extremamente importante. Que outras faces que tem? Todas as outras coisas que o coleguinha faz. coleguinha não é só. Coleguinha. É... coleguinha. Ele tem uma profissão. Ele tem outros coleguinhas, ele tem hobbies, ele faz muitas coisas. Uhum. Nós estamos num cenário de bosta. Ah, é. Por causa da pandemia. Ah, é O quê? Sim, eu sei. É, mas se não tivesse nesse cenário, não tivesse esse agravante... Seria bacana pra caramba as pessoas, tipo, ó, oh, eu estudo filosofia, eu tenho minha religião, eu tenho a minha visão de mundo, mas isso é parte da minha vida. Uhum. Como nós falamos coisas tão maravilhosas e grandiosas, isso gera um vislumbre, sabe? Sim. A pessoa fica vislumbrada e a pessoa entra de cabeça, eu não critico, realmente eu sou envolvente. Aham. Uhum. <risos> Mas é importante ter... Como é que chama quando a pessoa... Moderação, sabe? Sim, porque senão essa, essa ideia passa a ser a referência que ela tem. Única e... referência. É. A esfera filosófica, ao invés de ser uma das esferas que envolve né, a, a órbita que fica ali na cabeça da pessoa, fica ali, presente, uhum. ao invés de ser a única, quer dizer, ao invés de ser uma delas, ela se torna a única. Ela vai Sim. crescendo e tomando conta. Uhum. E são fases. Tem a fase da descoberta, tem a fase da, da felicidade, da integração tem a fase do contraste, onde você olha para o mundo, não vê muita graça, fica preto e branco. Tem a, frase que, a fase que você quer ensinar o coleguinha, quer mostrar para o coleguinha, quer falar para o coleguinha que é maravilhoso, que é tudo de bom, sabe? Uhum. São fases. Isso, isso é normal. Tudo é normal. Tudo que as pessoas estão passando, inclusive você, é previsto. É ruim, mas é previsto. Pra você que Sim. tá chegando agora, né? Tem, tem os novos, né? Tem os novinhos. Você já foi caloura, né? Já. Já. Você ficava igual aquelas dançarinas com pompom. tiete, é. Isso. Agora, você tá gravando live, olha como você evoluiu. Aham. Uhum. Mas a auto exigência e cobrança tá tão presente, né? Mas fica evidente a sua evolução. Você está conversando comigo. Olha isso. Nossa, tranquilo. Porra. Que ova, né? Não é? Não estou sendo soberbo. Não, mas não... isso a gente já fazia desde o começo também, não é? Não. Você está conversando comigo de igual para igual, com sinceridade e tranquilidade. Sim. E você compreende o que eu falo. Eu não estou falando diferente do que eu falava. Sim. Olha isso. Uhum. Sinal que você passou por umas experiências aí de aprendizado, né? Sim Mas por que, que eu me pedi pra colocar jornada de aprendizado e experiências? Ao invés de colocar jornada de experiências e aprendizado Porque para experienciar você precisa aprender, não é? Quando você vai tirar carta, primeiro você aprende Teoricamente, para depois testar na prática Mas no ah. mundo é diferente Era isso que eu ia falar do mundo, a, a construção dessa frase seria diferente. Sim. E também porque o aprendizado que é teórico, que é um aprendizado de linguagem, ele não necessariamente vai ser experienciado da forma como a pessoa entendeu teoricamente, numa conversa? Absolutamente não. não. Sim. Por isso que a nossa, sempre as nossas conversas são baseadas em virtudes, que são caminhos que as pessoas podem seguir no seu desenvolvimento próprio. Só que a pessoa Sim. tem suas propriedades e prioridades. Uhum. E a espiritualidade não deve ser a principal prioridade. Até porque não está não tá separada do resto, né das outras instâncias. Também. Além disso, né quando você encara a espiritualidade com o um conceito de espírito baseado na filosofia ciencial, que espírito é a razão ou função das coisas existirem, aí ok. Mas e para aqueles que não têm esse conceito? É muito importante encarar a espiritualidade como o futebol das quartas, sabe? Uhum ou o futebol das cestas, ou o crochê com as amigas, ou o encontro para jogar boliche, ou o futebol das quartas das amigas também, não há problema algum. Mas tem seu espaço. E não assim, é total espaço. E Então, nesse caso, que a pessoa está dando total espaço para a espiritualidade, de uma... De nesse sentido de que toma muito toma... Toma... nossa gaguejei agora é porque para falar no mesmo tom né que eu né dá uma, uma travadinha no sistema operacional né tô brincando <risos> <risos> filha da puta ai, ai que veio umas quatro ideias ao mesmo tempo aí eu fiquei gente para onde eu vou Tá, pois é, fala para as entidades aí que tá te ajudando, fala, ó, oh, gente, Ajuda trabalha galera. direito aí, ajudando porra. Nós. Ajudando ah. nós. Assim, então quem já está dando muito, muito espaço para esse estudo de espiritualidade ou filosofia, provavelmente não está conseguindo estabelecer bem as outras prioridades. É. Yeah. Ou não tem interesse, ou não está vendo graça nas coisas... E está vendo esse estudo como a principal referência. Mas como que ela começa a estabelecer as prioridades, então? É, o próprio estudo chega numa etapa onde você começa a ver os, os seus gostos, né? Suas próprias prioridades. E é, o que nós estamos fazendo aqui é antecipando essa etapa. Mas daí a gente está usando o estudo... Que não deveria ser a única referência, mas o estudo como referência para a pessoa chegar naquela próxima etapa onde ela vai estar apta a estabelecer prioridades. É o que, é o que a gente tem, né? Tá. É o que a gente pode fazer, usar o que a gente tem para ajudar o coleguinha. E é hum. como você disse, para as pessoas que encaram a espiritualidade como algo fora, ela é uma parte da vida. Mas para as pessoas que conseguem antecipar essa, isso como filosofia, elas começam, elas começam a usar isso para priorização e padronização de outras ideias e conceitos. Sim. E aí, aí a pessoa, foi, por exemplo, ah, o que, que eu gosto? Ah, eu gosto de assistir coisa inútil na televisão. Oh, beleza. Mas aí vem as crenças, né? O que que eu tô vendo isso e não tô aprendendo pra evoluir? E aí chega a figurinha do tranca-rua, vocês não nasceram pra evoluir Puta merda, hein? O Ô... bonequinho porquinho da Índia Porquinho da Índia magro. <risos> porquinho da Índia que fez muita rodinha Aham uh -huh. Uh... <risos> uh, vocês, por exemplo, vocês nasceram, vocês têm uh, 13 dimensões de interação, é o foco elevado à décima terceira, né? É... Esses campos de interação já estão prontos, vocês não vão passar disso nessa encarnação, sim. Vocês olham, interagem em quatro dimensões, percebem em 5, 6, uh, assumem e tem instinto em 7, focam em 8, interagem entre as dimensões, uh, espelhando elas, projetando 16, mas toda essa estrutura já está pronta. Uhum. Você não vai descobrir E vamos supor que você goste de pedalar Hein, o porquinho da Índia Depois da São Silvestre Eu gosto Você gosta? então Eu Gosto você só não, Além da rodinha, você gosta de pedalar uhum. Você está lá pedalando aí vamos supor que as condições de estresse e, e as condições de estado de, de repouso Não não não iam propiciar um momento né do físico um momento do corpo físico um alinhamento dos corpos e dos chakras aonde você até a ficha a ficha a melhor ficha caindo sabe uhum. então você está lá se exercitando e você tem uma ideia esse é o ponto esse é o, o fio, essa é a linha, porque tirar o peso, o peso da habilidade chamada espiritualidade, que é perceber a razão e a função das coisas. Ao contrário do que muito se prega, vocês nasceram para a felicidade, nasceram para gozarem da vida. As condições estão disponíveis, mas o sistema não ajuda. A preparação para desenvolvimento para que a vida fique melhor, ela é possível. Mas é uma jornada de autoconhecimento e administração de si mesmo, descoberta e etc. E eu não conheço vocês. Eu conheço o humano, espécime. E vocês, e como espécime, eu posso ensinar vocês sobre a sua própria espécime. Mas com o que usar, como agir e como se descobrir enquanto espécime, aí é vocês. E para isso tem todo o resto, entende? Eu entendo. Só que aí fode, né? Porque aí vem o Covid e tranca todo mundo em casa. O que, que eu vou fazer? Vou assistir o Faustão ou ouvir o Tranca Rua? Nem dizer é. a resposta, né? Nem dizer é. a resposta. Eu vou, eu vou assistir... Uh, a mulher velha, que parece uma múmia, que tinha o um louro. Qual o nome? Eu não vou responder, Tranca, porque eu não concordo com o <risos> mas você lembrou de quem, né? Você lembrou, né? É, eu lembrei, gostou da, da referência, né? <risos> ah, pois é, cada um, cada um. Aí você você você tem também a o cara lá que fica pagando pau pro presidente norte-americano, ficar as notícias sobre ele? Não sei quem é esse. É o presidente do seu país, você não sabe? Ah tá, sim, mas achei que era tipo algum jornal, alguma coisa, algum um apresentador. Apresentador fica falando desse cara aí, sim. Ou então vai ouvir o tranca? Ouvi o tranca. Mas uhum. é pra ser leve. Tá difícil? Para de ouvir. Joga de lado. Exclui, sai do canal. Sim. Isso eu ia perguntar também, Tranca, sobre se... o que fazer caso a situação esteja assim tão ruim que a pessoa não consegue... Ah, vou buscar alguma coisa feliz pra fazer. Vou... É. O que eu gosto. Ela tá tão xoxa que nem, nem se anima de fazer outra coisa. Primeiramente, procura ajuda, a gente oferece ajuda. E, hum. e segundamente, é, se está desagradável aquilo, para de fazer. Não precisa ficar se forçando. Grande parte da construção da filosofia desse trabalho nos últimos anos foi trabalhar no não-sofrimento. Isso aqui não pode ser um sofrimento. Isso foi a crise de identidade do médium na semana passada. Isso aqui não veio para ser um sofrimento, veio para ajudar. Veio para contribuir com a percepção e a visão de mundo. Uma visão mais leve, uma visão mais tranquila. E se essa visão tá te causando mal, então... Há um contraste, há algo a ser trabalhado, há necessidade de ser, de ter suporte. Sim, mas também, né, tranca, não é, eu acho, né? Não é porque alguém acha muito maravilhoso, sublime, todas as coisas que tu fala, que aquela pessoa precisa seguir esse caminho. Ela talvez se identifique mais ou tenha mais facilidade com uma outra... Exatamente. Uma outra ideia com outra Se sente proposta. sente mais prazer com o Buda, fica com o Buda. Sim. É incluir e transcender. Se a gente falasse que esse é o único caminho, a gente estaria mentindo, gente estaria contra a filosofia. Porque há uma, uma ideia xoxa, uma ideia ruim, que as, existem provas, sabe? Se eu falo uma coisa e te incomoda, é porque você é inferior e está com um problema e precisa vencer isso. Não. Se eu falo uma coisa que te incomoda, tem três opções. Uma, eu tô errado. Eu, Tranca a Rua, tô errado. Difícil. Quase impossível. Mas, mas vamos é vou mas é uma opção. Segunda opção. Os meios não estão traduzindo adequadamente o que eu estou dizendo para que isso seja compreendido por você. 99% das vezes é isso tá? E ou você tá errado Porque se a pessoa chega aqui para estudar E para trabalhar em si mesmo A pessoa tá disposta Não, uhum. não é fácil Eu não falo de um jeito fácil Não, eu não eu, As coisas que a gente fala não são fáceis O que a gente aborda não é fácil A pessoa tem uma dedicação ali Não é para qualquer um não é para ser pop, entendeu? Sim, mas também não é para qualquer um, não no sentido exclu exclusivo, né? De... Mas de ressonância mesmo, as pessoas que tem mais isso. facilidade com essa linguagem. Bom sim. apontamento, bom apontamento. Então, a, a pessoa está ali, ela se dedica, está se, tá se propondo. Então, é muito pouco provável que ela esteja errada, porque ela quer mudar, ela quer aprender. Porque ela não descobriu ainda a que ponto estão os níveis de interesse, motivação e decisão. Porque tem muitas camadas, ela pode querer a nível consciente, mas três, quatro camadas do inconsciente dela não liberam essa, esse ofício. Igual a prefeitura, sabe? Para ela executar ela... a obra da vida dela. ficar Fica pura... agarrado na burocracia do psiquismo. Uhum. Então, a essas coisas são importantes serem esclarecidas, né? Essas experiências desconfortáveis não precisam ser assim. Só que a gente também era limitado. Também tinha limitações dos campos e limitações de que a gente estava trabalhando no meio para que, com isso, a gente oferecesse o melhor suporte. E chegamos a esse ponto, né? Agora não é mais? Agora não. Agora, agora dá condições de dar de suporte. Mais direto, né? Uhum. Dá a, a condições de, de dar a pessoa... Ah, não tô bem, é, eu quero ajuda do Tranca Rua, e aí a, a minha energia consegue chegar até a pessoa hoje. Entendi. Antes a energia era muito... Como não ser babaca? Tinha ruído. Tinha ruído, tá vendo? Você é minha tradutora principal, foi eleita aqui agora, eleita para participar aqui agora, só comigo, só comigo. Já adotei. Tá bom. Tá bom. É, mas então, Tranca também, eu acho importante a gente falar de da pessoa se apropriar dessa dessa linguagem. Isso é algo que eu percebo que que tem que ser falado. Porque, pela minha experiência, Opa. que enquanto. E, e eu posso estar super errada, mas eu não me importo, eu vou falar igual. Que enquanto a gente tiver estudando esses conceitos e. E todas essas ideias, as perspectivas, etc., e é tudo muito bonito e teoricamente faz sentido, e tem uma lógica, aí tu pensa, nossa, tem lógica, se tem lógica, é verdade. Se é verdade, uh, é assim, se eu quero assim, pode ser assim, é só, é só desejar, a gente... Não que é só desejar, mas... A implementação é uma transição, é, é um processo. Né? Sim, a... mas eu acho muito importante... Pelo menos para mim foi isso de começar a integrar esses conceitos dentro da própria linguagem. Sim, trazer Por... entender que dentro de você tem tudo o que eu falo do seu jeito. É, porque assim, a minha linguagem não é parecida com a da Tchuliana, A minha é bem diferente, entendeu? É, você Mas... Mais inteligente, né? Convenhamos, né? Não. <risos> é. <risos> Não, tô brincando, é muito... tô jogando areia, tô jogando areia. É, mas de, eu entendo as coisas de uma forma um pouco mais desestruturada, assim, não é? Não sei fazer um mapeamento todo certinho. As ideias elas se juntam, eu não sei bem porquê, eu não sei onde, mas vamos aí, é o que tem, vamos. vamos. <risos> é. Daí... Ela deve estar tá ouvindo. Beijo pra você, Juliana, te amo, eu te amo. Vamos voltar aqui. Sim. <risos> mas entende? Quando eu tinha isso como referência, o que estava sendo passado, porque é, o que é utilizado é, é, são as referências que o médium tem, né? Mesmo que vocês tenham bastante liberdade aí, mas tem essas referências, esses dados, porque é através do psiquismo do médium, então é um filtro, não tem como não ser. Costuma ter um, um outro interlocutor, que é a Tchuliana, que tem uma linguagem própria também, as perspectivas, a experiência, prioridades, as configurações, etc. E eu acho que a pessoa que está estudando precisa começar a, a, a juntar os seus, os seus conhecimentos próprios, começar a falar: Ó, oh, isso aqui eu não entendo assim, mas eu entendo desse outro jeito, é assim, dá para fazer. Sim. É, dá para fazer desse outro jeito, pô, não está funcionando. Se não está funcionando, não faz mais, tenta de outra forma, larga a mão e fez outra coisa. É isso que eu acho que, que eu vejo, assim, que eu, né, vejo que podia ter um pouquinho mais, assim, não é com cobrança, mas é eu acho até que pela, pela estrutura mesmo das aulas, que é tudo muito, muito mastigadinho, e tudo bem explicadinho e tudo assim, eu acho que às vezes as pessoas esperam que, porque tem lógica e tem estrutura e cuidado, etc., aquilo imediatamente vai aderir, mas às vezes não vai porque tu é... As tuas referências são outras? Não é. integra tão fácil. A aula é diferente das lives né? e do áudio do canal. As aulas são para o grupo ali. Mas, mas... eu digo a aula em geral, né? Que o... é sempre ao que falar, né? É, sempre... é, eu concordo, tá. Por isso tá tendo isso aqui, ó. Tá vendo, sim, tá vendo? É o que você quer. Somos aqui para te fazer feliz. <risos> e é, eu acho que isso para quem tá estudando pode ajudar, talvez não, porque igual eu falei a minha experiência para mim é importante fazer isso, mas para quem quer quem quer absorver o que As tá... pessoas são mais parecidas do que você pensa. Assim a gente reuniu o grupo bom, o grupo que que dá que é, é bem diferente, você já percebeu? Já. É proposital, treinando vocês para vocês fazerem parte das tretas aqui. Aí cada um vai falar do seu jeito e aí vai ter as pessoas que vão se se, como é que chama quando a pessoa se sente representada? Ou se, aderir, de certo? Elas vão se sentir representadas, sentir ressonância. Uhum. E vão seguir Sim. com suas experiências e seus sua, sua vida, sua liberdade, sua transparência, tudo seu bom, gostoso. Que. Uhum. Ou o máximo de bom e gostoso, não ficar se forçando, né? Sim. Pra, porque senão você se torna um desapropriado. É, porque ao mesmo tempo que a pessoa consegue vislumbrar esse ideal e o mundo, um mundo melhor, onde as coisas funcionam, como seria, ela não consegue se apropriar disso, porque ela... Ela acaba gerando um distanciamento, que aquilo não é integrado. Sim. Né? É o que eu acho. A gente tem pergunta. Ah, é? A uhum. Ana tem pergunta, não, tô afim não. <risos> tô brincando. Qual é a pergunta? A Nácia tá perguntando. Tranca, o descobrir pode ser usado o termo relembrar, pensando no sentido de já saber? É como eu disse, né? Saber é parte. Você sabe em parte. Você sabe na teoria como eu explico. Mas na a prática, você descobre. Você tira o manto da ignorância de cima do que você está descobrindo. Ô, oh, Tranca, e agora falando da ordem de aprendizado e experiências? Quando a pessoa experiencia coisas... Mas ela não tem uma linguagem para traduzir aquilo. Ela tem uma linguagem falada, né? Ela não tem uma linguagem falada, mas ela tem uma linguagem é. sentida. Uhum. Talvez ela ainda está desenvolvendo sua percepção e seu grau de consciência para exercer a sua, a sua linguagem. Sim, mas a gente... Valida isso como linguagem também, então? O emocional e sentir, absolutamente. Para que as pessoas que têm mais facilidade com essa linguagem elas fiquem felizes que elas estão desenvolvendo isso também. É mais importante essa do que a linguagem de, de falar, né? A dicção. Uhum. A linguagem sentida, né? Que é como você sente as informações passando pelos seus filtros Que geram as emoções É bem mais importante Sim E percepções novas também Coisas. Tudo isso, tudo isso A gente fica por ah. aqui na live, Tadinho, do menino Tá bom Mas Não você ia falar o que mais? Pergunta. Uh, eu ia falar a respeito de, de receptividade para gente para como de um jeito simples como trabalhar isso para que as pessoas tenham mais acesso mais fácil às experiências. É o problema não é a receptividade o problema é a receptividade demais. Ah. É porque a pessoa ela vai ter uma experiência X. Fechou? Fechou. E ela quer ter tanta aquela experiência que ela fica trouxa. E ela aceita tudo. E ela não não se mantém serena, não se uhum. mantém tranquila para executar aquilo. Ela faz de tanta sub, sub, sabe euforia né, dissociativa, uhum. que ela ela não res, não tem um respaldo, não tem uma resposta, não tem um reflexo, não tem um, ela não, não tem um ambiente de interação, tem só a interação ali, que é o objetivo principal dela. Então, eu diria que ela trabalha a ansiedade, tranquilidade e serenidade. Trabalhou essas três, as experiências ficam mais fáceis. Todas. Beleza, então. Desenvolveu essa tranquilidade, serenidade, desenvolveu essas, essas habilidades... Você vai encarar aquilo de maneira mais tranquila. Ah, mas como é que eu desenvolvo ansiedade? Eu vou ficar mais ansioso? Se eu desenvolver ansiedade, eu vou ficar mais ansioso? Não. Você vai ter maturidade para empregar a ansiedade em contextos mais adequados. Porque a ansiedade em si não é ruim. Ela é uma habilidade que é usada em momentos que nem sempre são muito bons sim é que eu acho que para a pessoa tá numa situação onde ela tá tão receptiva tão receptiva que é tanto que nem enxerga o resto das coisas talvez seja também porque ela não ela deve sentir que aquilo não está sempre disponível que não é fácil de acessar que não é isso tem a questão da falta é, porque se fosse, ela ia, tá beleza, eu vou ali na padaria, compro um pão, aí depois faço esse outro negócio muito massa, aí recebo uns downloads do Cosmo e, e tipo, vai tocando as coisas assim. Né? <risos> Os downloads do Cosmos é melhor. <risos> Tô aqui comendo o meu pãozinho, chegou um download do Cosmos. Deixa eu ver minha caixa de downloads do Cosmos aqui. Não é? Meu torrent espacial. Mas eu acho. <risos> não, é assim mesmo, é assim mesmo. Ah, não dá pra ver o download do cosmos agora. Ele tá sempre disponível. Eu vou ver depois. Sim? Mas as pessoas tratam essa esse, filosofia, esse trabalho, como se fosse uma coisa muito especial. Não é. É só um cara, mediano, né? uhum. mais ou menos inteligentinho se propôs a receber, se propôs a receber umas entidades super evoluída. <risos> tô brincando, se propôs a receber umas entidades meia boca, e tá fazendo um trabalho filosófico, construindo uma filosofia, coisa que é treta, ele não tá é, continuando a filosofia. É, são conceitos usados de todas as filosofias que de fato continua mas tem princípios que são enviazados ao contexto natural ou contexto naturalizado, dissociativamente falando. Essas treta é, é, é uma construção e vai ficar. O trabalho vai ficar. Sim. Não vai acabar. Ele vai ficar. Então. Você, se você não pode estudar hoje, estuda amanhã. Se hoje está difícil, espera um pouco. Faz depois. Sim. É. Uhum. O médio é meio de idiota, mas ele vai viver bastante ainda. E se você não está ruim com esse, arruma outro. Vai em outro lugar. Acho difícil Sim. ter um tranca-rua que nem eu. Mas pode ter um legalzinho. <risos> Se funcionar também, é a tranca? Às exatamente. Vezes não quer um, tão um gente boa, tão massa, tão maravilhoso. Exatamente, que que, igual as você quer, é, né? das não, não, pessoas não, pode, não precisa querer igual você, na verdade. Não. <risos> Mas é, é isso, ver o que funciona, porque tem gente que eu entendo, se, por exemplo, se precisa de mais regra, mais estrutura, um negócio mais conservador, assim, de ah. É uma linguagem que já é um pouco... Nossa, eu vou você ser... Eu entendo, mas, mas eu expressar isso talvez está mostrando que eu não entenda, porque os adjetivos que eu ia usar já não são muito bons. Mas... É... é por isso que eu te amo, é por isso. Mas tem gente que precisa de regras mais claras e uma estrutura um pouco mais... Nem sei conservadora, não sei. É, não sei também. Então é isso. Tá bom. Paz pra você, beijo na bunda e paz. Tchau, tchau. Paz.